Não, não é? É, é, é, é, agora. É, que... é fazer uma defesa de ponte assim, ó. Deu para o cara caralho da caralho pra tandar. Excuse -me. She a boyfriend? Oh, shit. So oh, sorry. <laughs> She is so beautiful. <laughs> so, thank you very much. Nice to meet you. A anda do colazen mil, quem foi quem viu? Eu de lugar, de lugar, de amei, faz... Só fala com eu, pane qualquer fluxo, tô em trox Humildade é sobre próximo, com certeza é tudo nosso É, é iPhone e lançamento